Oi, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar do filme de Dragon Ball Z, A Batalha Entre Dois Mundos. E o nome do filme faz tanto sentido quanto um cavalo andando de moto. Esse filme se passa um pouco depois da Saga do Céu. E nele um milionário está patrocinando um torneio de artes marciais em homenagem ao filho dele. Que se chama... Dólar, será que o senhor Kyo Samane é um capitalista malvadão? E nesse torneio do milionário, o senhor dinheiro convidou lutadores de toda a galáxia para participar e o vencedor, além de ganhar 100 milhões de zenis, ainda vai ter a chance de lutar contra o cara mais foda da terra, o guerreiro que venceu o céu. Mr. Satan. E óbvio que um cara do calibre do Mr. Satan só participaria de um torneio desse se as coisas fossem sérias que os alienígenas fossem os melhores de seus planetas. Tipo esse alienígena aí do México. Oh, é. Eu acho que é meio óbvio que o senhor dinheiro achou esses extraterrestres todos em Varginha. O Mr. Satan já chega quebrando um monte de telhas pra mostrar pra geral que entre eles tem um abismo. E quem tá assistindo esse showzinho todo dele é o senhor Kaiô que tá morto agora, coitado. E quem tá com ele também é o Goku que também tá morto. Lembra? O Goku morreu durante a luta contra o céu e levou junto o senhor Kaiô. Goku fica sabendo que o Mr. Satan levou todos os créditos pela vitória contra o céu, mas ele diz que não se importa, claro também não foi ele que derrotou o cara. E voltando pro mundo dos vivos, o torneio de artes marciais começou e nessa primeira fase o Kuririn tá deitando e rolando nos adversários dele, mas todo mundo sabe que a facilidade desse cara aqui é não vai durar muito. Pra falar a verdade, na cena seguinte ele escuta a Tite torcendo pelo Gohan e o cara já brocha e pra piorar ainda mais pro Kuririn, o Piccolo e o Trunks também estão participando. Então as chances dele vencer o torneio já caem pra 50 pontos negativo. E calma, tem uma explicação para o Trunks do futuro ainda tá por aqui. A Buma diz que ele voltou pra avisar que derrotou os androides do futuro e já que ele tava pelas redondezas, ela aproveitou pra participar desse circo aí. Ela também fala que o Vegeta perdeu a vontade de lutar depois que o Goku morreu e por isso não vai participar do torneio. E durante o torneio, o Messi Kami aproveita que já está por ali e vai procurar umas novinhas. E quem também está participando desse torneio é o Yantia, que aparece agora para reclamar pelo Gohan e o Trunks estarem participando. E claro, o fato de que se o torneio não for interrompido, um dos dois que vai chegar na final. E só lembrando que rapidinho, o Gohan aparentemente não controla a transformação do Super Saiyajin 2. Então não estranha algumas coisas que vão acontecer daqui pra frente. O Yanti ainda diz que pegou dinheiro emprestado para pagar a passagem de avião, ele tava confiante a esse nível. E esse animal poderia ter muito bem ido voando por aí, mas preferiu o conforto de uma primeira classe e agora vai ser engolido pelo capitalismo moderno. E a bomba assiste isso com a vergonha de já ter namorado esse Cara. O Yant é eliminado e só volta a aparecer no final do filme, pra passar uma vergonha. E todos os guerreiros passam para a próxima fase, com exceção desse fudido do Yanty. Inclusive o Curirin que foi salvo pela careca dele. Você sabe uma vergonha maior que o Yanty a ser eliminado na primeira rodada desse torneio de merda? É você que tá assistindo até aqui gostando, mas mesmo assim ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o like nesse vídeo. Se inscreve e deixa o dólar e eu mais feliz. O Satã é entrevistado e a repórter pergunta o que ele acha dos lutadores e o Satan dá aquela resposta de jogador caro, também é né, o cara é um monstro. Na próxima fase o primeiro a lutar é o Gohan que elimina o cara com a rasteira, depois é a vez do Trunks lutar contra o Techi Han. A luta começa e os dois já saem voando da arena. E o Mr. Satan já tá com aquela carinha de quem não um tem pra onde correr. Os dois trocam alguns socos e o Techi Han já manda a braba e usa o Kikorum. Mas o Trunks sai bem da situação, o Techi Han acerta um golpe na cara do Trunks e ele decide ficar sério. Se transforma em Super Saiyajin e derrota o Techi Han. E quem tá assistindo essa luta também é o Vegeta, que por alguma foda tá usando o uniforme de batalha dele. Em algum no momento da saga Freeze ele disse que esse uniforme era muito confortável, mas porra o cara tá dentro de casa pra que usar essa merda de roupa. E nessa mesma cena a câmera mostra a espada do Trunks pra já mostrar que vem coisa pela frente. O Vegeta desliga a televisão, porque segundo ele as lutas estão chatas pra porra, e eu presumo que ele prefira olhar pro teto da sua casa. Já que é isso que ele faz. Enquanto isso, o assistente do cara que tá patrocinando o torneio pergunta pro Satan se ele tá bem, já que ele parece meio pálido. O Satan aproveita e usa isso como desculpa para meter o pé dali. Mas essa tentativa do Mr. Satã não dá tão bom, porque ele é visto por todo mundo, então não dá pra fugir. Próxima luta é do Kurinin contra o Piccolo. O Kurinin já vai pra luta sabendo o resultado, que é uma derrota. Mas, pra sorte dele, o Piccolo tá puto pelo torneio só ter esses caras meia bomba e vaza, deixando o Kurinin com a vitória. E lá no mundo dos mortos, o Goku consegue a façanha de perder pra um macaco num jogo de cartas. E voltando pra terra, o Mr. Satã continua tentando fugir. O que não acontece, já que o barco onde ele estava, Zarpo, está indo em direção à segunda ilha onde vai acontecer as finais. E o próximo desafio vai ser um pouco diferente. O narrador vai explicar. <and marketing Korean> Eles sobem nesses carrinhos aí, cada um vai para um local diferente. E o Curinin que achou que tinha se dado bem por não ter que enfrentar o Gohan para poder chegar à final, toma um tapa de realidade. Cara, é tão azarado que foi parar em um vulcão. E lá no vulcão, o Curinin vai ter que lutar contra essa mina extraterrestre chamada Zankia. O Curinin desliga o modo gado dele e fala que não vai deixar ela vencer só por ela ser bonita. Mas mesmo depois disso ela ainda destrói o Kurini na porrada e eu tenho quase certeza que o Kurini não deixou só por ser um cavaleiro. O outro cara que tinha se qualificado com a galerinha foi esse cara aí que é morto por esse outro maluco aí, o Bido. A galera que tá assistindo o torneio ficam assustadas e começam a dar no pé. O Money fica puto da vida, pergunta pro cara que organizou o torneio que merda tá acontecendo e o cara fala que esses malucos aí não foram ele que contratou. A coisa vai ficando mais feia e o dólar até chora. E na arena onde o Tranks está, aparece um cara de surpresa tentando matar ele. O Tranks fica puto e os dois começam a trocar ataques. O Tranks pergunta quem é ele, mas ele não responde e aumenta seu ki. Porque agora ele vai lutar a sério. Enquanto isso, o Gohan é atacado por Bujin que tem uns poderes diferenciados. Voltando para a luta do Trunks, ele está com dificuldade. E num momento em que iria ser cortado ao meio, ele se transforma, quebra a espada do cara e atravessa ele com um soco. Eu acho que ele morreu depois dessa. E logo depois de matar o cara, o Trunks é nocauteado por um ser misterioso. E o que desse ser é tão alto que o Venjita sente no momento que ele derruba o Trunks. Não só o Vegeta, como o Gohan e o Senhor Kaiô. Enquanto isso tudo acontecia... O assistente do senhor e manda os mister satan para onde tá rolando essas tretas de volta pro senhor caiu ele fala pro goku que esse aqui é do bojack não o cavalo mas sim um cara que antigamente andava pelas quatro galáxias causando muita discórdia e intriga os quatro caiu das quatro regiões se uniram e prenderam ele em um planeta distante mas graças ao goku que levou o céu pro planeta do senhor caiu causando a morte do velho, o selo foi quebrado e agora o bojack tá livre mas o goku fala pro velho caiu deixar disso que o o Gohan está lá na terra, o Gohan que está perseguindo o Bujin, no caminho encontra o Kuririn e o Trank desacordados, e o cara por trás disso tudo aparece o Bojack. O Tenshihan e o Yantia chegam para ajudar o Gohan, mas uns dois segundos depois eles são derrotados, ajudaram demais, então agora o Gohan vai lutar sozinho contra os três capangas do Bojack, mas ele sozinho não está conseguindo lidar com todos juntos, e em um momento ele até perde a transformação. O Bojack, vendo isso, decide eliminar o Gohan de uma vez e lança uma bola gigante de Ki nele. Mas o Piccolo aparece e desvia o ataque com outro ataque. O Piccolo tá animado de ver um oponente que vale a pena lutar. Ele ataca o Bojack, mas o Bojack revira. E quando ele vai dar o ataque final, o Trunks aparece e impede ele. E diz que agora vai devolver o golpe que ele havia dado. O Bojack usa um escudo para se defender e o Trunks vai para cima dele. Mas ele é segurado por Bojin, que usa um poder de linhas que sugam as energias. Enquanto ele ia ser finalizado com um pedaço de ferro que o Bidu joga nele, que nome de merda, o Vegeta joga a espada do Trunks e intercepta o ataque e o Trunks se solta, olha aí, eu disse que a espada ia ser importante, o Vengita chega e diz que ele vai resolver essa parada, ele troca uns ataques com o Bojack, tá levando a pior, mas mesmo assim ele diz ao Trunks que não quer a ajuda dele, ele quer lutar sozinho, mesmo assim o Trunks ajuda ele e toma uma cotovelada na barriga para deixar de ser trouxa, o Vengita e o Trunks tomam a surra do Bojack e os capangas deles e a galera lá no estádio comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. Agora sobrou pro Gohan resolver sozinho. Mas assim como antes, ele não consegue enfrentar os quatro de uma vez. E é pego naquele poder de linha que suga energia. Perde de novo a transformação, o Bojack espanca ele. Mas, pra sorte do Gohan, o Mr. Satan que tava metendo o louco por aí chega pra salvar ele. E ele salva mesmo. A nave do Satan atrapalha o Bujin que acaba soltando o Gohan. E no processo, o Mr. Satan destrói todas as câmeras dali também. O Gohan se transforma de novo e tenta derrotar os caras, mas é 4 contra 1 um e ele não consegue. O Bojack dá aquele abraço gostoso no Gohan. Deve ter quebrado umas 70 costelas dele. O Gohan fica inconsciente e o Bojack fala que parece que ele já está vendo o pai dele no outro mundo. O Goku vê essa situação, mas ele não pode fazer nada já que ele está morto. Ou pelo menos deveria ser assim. O Gohan com suas últimas forças chama pelo Goku e ele vai. O Goku de alguma forma se teleporta para o mundo dos vivos, dá um socão na cara do Bojack e salva o Gohan. Ele manda o Gohan mostrar os seus poderes de verdade e o Gohan consegue se transformar em Super Saiyajin 2. Olha esses raios de luz, moleque. A gangue do Bojack tenta parar o Gohan, mas ele mata o Bujin e o Bidu com um golpe. Os caras viram poeira. E a é o próprio Bojack mata. Sobraram apenas o Gohan e o Bojack. O cavalo tenta atacar o Gohan, mas nada que ele faz dá certo. E o Gohan tá frio com uma geladeira Brastemp. Atravessa o cara com uma porrada. O Bojack até tenta um último ataque com a rajada de Ki. no seu poder máximo, mas o Gohan rebate o ataque dele e mata o Bojack. Bo você foi ótimo. E no final, quando o Gohan, Trunks e Kurin estão fodidos no hospital, eles ainda descobrem que o Mr. Satan levou todos os créditos. Mas o Gohan fala que não importa, e nós sabemos que o Mr. Satan pega os créditos e o Gohan pega a filha dele. E esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante. Também deixa o like se gostou e comenta alguma coisa. Tchau!